Olha só, está sempre cheio de feijão! São barquinhos! Quantas vezes já te disse para não brincar no tanque? Mas eu não tô brincando! Então o que estava fazendo com esse barquinho, hein? Não interessa! Como pode, né? Ah, não, fora! Fala. Viu só o que você fez, filhinha? Se sujou toda de pão! Com licencinha, chega pra lá! O que pensa que está fazendo? Depois eu vou lavar as roupinhas dela, mas antes dá para ver o fala! Só, Jorge! ai! ai. Com licença, escute, eu cheguei primeiro E o que te interessa, hein? O tanque é para Xuxa! Mas é só faltava a senhora mesmo Somos mais de oito mil inquilinos que moramos aqui na vila Todos nós temos direito ao tanque OLHA O que? Tá tô brincando de barquinho E por que não brinca no chafariz do outro pátio? Porque o chafariz do outro pátio está vazio ah, sabe que também não me deixaram dar banho na boneca? É ali no número 14 Cuidado com a bosta. Já acho Viu só que cachotão a dona Florinda? Sim, isso Que, que terá dentro? Pois é, eu acho que... 500 gramas de maconha Vai ver... <risos> Vocês viram o que entrou na casa da dona Florinda? Sim, o é... uh, que foi, hein? Não sabemos porque nós não gostamos de... Então quer sou uma, uma. blogueira. Riquinha, quantas vezes já te disse que não se chama assim os mais velhos? Se chama de. Atrivida! <fí -se> Oi, Jaiminho! Já chegou alguma carta pra mim? Você estava esperando alguma? Não! Como às vezes a escola manda as notas pelo correio, não? Está com medo que sua bisavó as veja, não é? A bisavó dela já me chega bem Que outro dia ela comeu um pedaço de BOSTA Pensando que era PÃO E por que não disse a ela que era BOSTA Deixa o bão de moho Chegou apenas uma carta para a dona Florinda Entregarei em suas próprias vinhas. Me que me Menina! Se dissesse isso em cagamandápio, te dava uma bofetada na boca. Aqui também. Por que acha que ela tá banguela? E como ah, pode, ó, né? Dona é, é, Florinda! Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Isso é o que se ganha por fazer Merda nenhuma Por que se interesse da dona Clotilde na dona Florinda? Com certeza é porque ela queria ver o que tinha no caixote grandão que trouxeram pra dona Florinda e... Obrigada, depois ele avisa aviso se fico com ela Foram esses dois que trouxeram a caixa Não ah, Esperem Música Posso lavar minha roupa? Xis. Ouça, dona Neves, não percebeu que Dona Florinda não vem mais para cá. É por isso que o tanque está tão limpo, desde que chegou essa caixa, Dona Florinda não tem dado as caras. Isso porque a senhora não é florira. É estou muito preocupada. A senhora Você veio vem pendurar vem? a roupa? Não. Eu vim colocar enfeite de Natal. Eu pensei. E não que... se aguentava de porcarias. <risos> a senhora também não se aguenta. Já fiz agora a pouco. <risos> Tive! Tive tempo Ai, só podia ser um desivache mesmo! Tô querendo, pega essa roupa toda! Sim. Você sujou a minha roupa! Até que o chão tá bem limpinho. Mas as suas mãos não. Eu fora daqui! Dona Florinda, chegou uma cartinha pra senhora. <risos> hum. Ainda não está sabendo o que tinha aquela Bosta Não E aquele outro dia eu não consegui alcançar os carregadores Ainda hum. não conseguimos saber o que tinha naquela caixa Ai, eu estou muito preocupado Eu também Como lavou tão rápido toda a sua roupa? Vá. Viram só Nem nos deu bola Ela até jogou a roupa aí e vai sujar tudo. Com essas mãos sujas? Pois é. Não. E com o quê? Com os meus pés. Como pode, né? Esse se vai...